Elson Santos, como fazer um Dó com nona. Dó com nona, Elson. Vamos lá. Também pode deixar sua pergunta aí, viu? Vocês que estão assistindo. Eu vou passar o Dó com nona mais fácil aqui pra você, tá, Elson? Então, a mão esquerda você vai fazer Dó Sol. Mão direita, Dó, Ré, Mi, Sol. Dó com nona, tá? Beleza? Si se quiser fazer de outra forma, você pode fazer aqui, ó, Dó e Dó, tá aberto aqui. Mão direita, você vai fazer, ó, Sol, Dó, Ré, Mi, beleza? Então, Dó com nona aqui, de duas formas aí, pra você escolher, tá? E se você tiver a mão grande, você pega o teu dedinho e coloca no Sol aqui, tá? ficar a coisa mais linda do papai do céu, beleza?